Olá, eu sou o Thiago Costa, e nesta aula você verá. A forma como as médias do Saeb são calculadas. Aspectos da escala Saeb, e a ancoragem de itens e a interpretação pedagógica. O cálculo das médias do Saeb. Bom, o Saeb realiza aplicações censitárias às escolas públicas, e a mostrar as escolas privadas, os resultados agregados, né, então por escola, municípios, estados e a própria federação, eles são calculados por meio então de uma média ponderada. O que isso significa? Né? Se você pegar lá os microdados do Saeb, a proficiência então de cada estudante que fez a prova e tentar calcular a média simples, uma média aritmética, é, é, para você obter a média que foi divulgada oficialmente pelo INEP, você vai verificar que você terá uma diferença entre os dois valores, né? tanto o que o INEP divulgou como o que você vai chegar. Isso ocorre porque o INEP ele realiza uma média ponderada. Então, na realidade, o que ele faz? Ele calcula um peso né, para o aluno, esse peso é na amostra, é como se ele estivesse participando de uma amostra. Esse peso ele é calculado por meio é, de extratos que a INEP estabelece. E a, e, por, e a partir desses extratos, ele chega no peso de cada aluno participante na prova censitária. Depois disso, as médias de cada agregação são calculadas por meio dessa fórmula que está no, no slide. Então, ao invés de você somar todos os valores e dividir pelo número de valores, você vai somar as multiplicações entre o valor e o peso e dividir pela somatória de pesos. Se você fizer por esse caminho, você consegue chegar no mesmo valor que o INEP divulgou. Tá? Isso é feito pra, porque você considera, ao invés de considerar uma média simples, você, e aí só aquela população que fez a prova, só aquele grupo que fez a prova, você considera uma expansão daquele grupo, é como se aquele grupo fosse uma amostra, por exemplo, do quinto ano, e aí você considera uma expansão para qualquer quinto ano do Brasil, né, ou da escola e aí ou do município. Então, como se só aquele quinto ano que veio anteriormente, que vem, virá no futuro, como se você estivesse então considerando qualquer tipo de quinto ano que possa aparecer algum dia. Essa é a ideia na expansão da amostra. Aspectos da escala Saeb. Bom, é uma escala para cada traço latente, né, medido, então no caso, leitura, língua portuguesa, resolução de problema matemática, e também ciência da natureza, e ciências humanas, no nono ano, em 2019, variando entre 0 e 500, com média aí de 250. É importante destacar, que o ano de referência dessa escala, então da constituição da escala, é 1997 com a aplicação do nono ano, é importante dizer isso, a oitava série, a época, então essa, no, esse nono ano, essa oitava série de 1997 é a referência para a escala Saeb até hoje. Nessa aplicação, então nesse nono ano, nessa oitava série, foi ali estipulado, de uma forma arbitrária, a média de 250 e desvio padrão de 50. Então a partir dali você tem a constituição dessa escala 0 a 500. E também foram estabelecidos os níveis de meio desvio padrão, então, de 25 e 25 pontos na escala. Esses níveis, eles são utilizados para fazer algo muito importante, para fazer a interpretação pedagógica da escala, o que de certa forma agrega valor pedagógico a essa medida. Para fazer essa interpretação da escala, é necessário fazer a ancoragem dos itens na escala. Então, para tanto, você ordena os estudantes que já tiveram a sua proficiência estimada nos níveis que eu disse anteriormente, de 25 e 25 pontos na escala SAEB. Então eles são ordenados, esses estudantes são colocados nesses níveis, com as suas proficiências, nesses intervalos. Eles são colocados nesses intervalos e a partir disso você executa três etapas. A primeira etapa é observar em cada um dos níveis o percentual de acerto dos estudantes ao item analisado. Então se eu tenho um determinado item, eu vou observar se no nível, por exemplo, 125, qual foi o percentual de acerto daqueles do conjunto de estudantes que está naquele nível, né, eles conseguiram alcançar. Quando você encontrar um nível que tenha um valor igual, ou, ou maior ou superior a 65%, você para. Né, a primeira etapa. Então a primeira etapa é encontrar o primeiro valor que tenha. Né, que tenha como correspondente, 65%, igual ou superior. A segunda etapa, ela já é, a partir do momento que você identificou esse primeiro nível, esse nível né, que tem esse valor de 65% ou mais, você vai observar o nível imediatamente anterior. Então vamos dar um exemplo aqui mais concreto. Eu parei no nível 150, então o nível 150 foi o de 65%. Eu olho para o nível 125%. No nível 125, o que, que eu quero observar? Se ele é menor ou igual a 50%. Já a terceira etapa é observar a diferença entre esses dois níveis, a diferença percentual entre esses dois níveis. Então, voltando ao nosso exemplo, eu estou em 150. Observei que ali em 150 nós chegamos em 65% eu observo o nível anterior, então em 125, e vejo se ele tem ou não né, um valor menor ou igual a 50%. Vamos supor que ele tenha, que ele tenha 20%. Então o que nós vamos fazer agora, na terceira etapa? É fazer a diferença entre esses dois níveis, então, 65% e 20%. Se essa diferença for maior ou igual a 30%, nós conseguimos passar pelas três etapas, e isso garante que esse item analisado ele é um item tipo âncora desse nível, do nível 150. Isso é importante porque será esse item que vai contribuir com a interpretação da escala. Então a interpretação da escala é feita dessa maneira. Você analisa item por item e vai ancorando ele num ponto onde ele tenha conseguido passar por essas três etapas. Depois do item ancorado, então, o que nós temos é analisar a tarefa cognitiva do item. E o que, que significa isso? Aqui na, no slide nós temos exemplo de um item. Um item é, que foi disponibilizado pelo INEP no site dele, e que nós temos um item do quinto ano. Então Esse item foi aplicado em alguma, em alguma aplicação do Saeb em determinado ano, então ele foi um item respondido pelos estudantes, ele tem um texto base, ele tem um enunciado, ele tem alternativas e ele foi respondido por um conjunto de estudantes. Bom, esse item ele recebe uma tarefa cognitiva, como o INEP não, não disponibiliza os itens, todos os itens que vão para a prova, você tem uma forma, uma maneira de observar o item né, entre aspas, que é a interpretação pedagógica. E essa interpretação pedagógica ela é feita da seguinte forma. Nós temos aqui então a habilidade, o descritor, que faz parte lá da matriz de referência. É, nesse caso aqui é a habilidade, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Essa habilidade ela foi utilizada pelo elaborador, para elaborar esse item que nós acabamos de observar. E o que é a tarefa cognitiva? A tarefa cognitiva é, a partir dessa habilidade, observar a seguinte coisa. Verbo, objeto do conhecimento e contexto. Esse conjunto de verbo, objeto do conhecimento e contexto forma a tarefa cognitiva e será essa tarefa cognitiva que vai ser utilizada para a interpretação pedagógica. Então nós temos um item que foi ancorado na escala, no nosso exemplo, o item 150, então nós temos um item ancorado no ponto 150 e com uma interpretação pedagógica, que é a sua tarefa cognitiva. Num caso, nós temos aqui um exemplo de tarefa cognitiva, é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor em uma carta. Perceba que você tem o um verbo, que é identificar, o objeto do conhecimento, que são as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor, e o que? O contexto, que poderia ser qualquer outro tipo de texto, mas no caso é uma carta. Aqui nós temos um exemplo né, dessa relação. Então nós temos o item, é o item anterior, os seus parâmetros né, aqui relacionados, o parâmetro A, o parâmetro C uma brincadeirinha aqui de famoso chute, né? será que é chute mesmo? Nós vimos que não, né? não é uma ideia de chute assim, de probabilidade de uma pessoa com baixa proficiência acertar o item. Relacionado à escala, então nós temos aqui a escala Saeb, de 0 a 500, com a média 250, e o item posicionado. Lembra lá, ele ficou mais ou menos em 150, então nós temos o item posicionado e a sua interpretação pedagógica, a sua tarefa cognitiva. E com um conjunto de itens, você consegue o quê? Interpretar a escala completamente. E nesta aula, você viu o processo de ancoragem do item na escala Saeb, a definição da tarefa cognitiva do item e a centralidade do item para o resultado do Saeb. Até a próxima! Tchau! Ha <laughs>